Olá, esse é o boletim UFPR que traz para você o que é destaque na Universidade. A edição de hoje começa com uma comemoração. Cientistas da UFR estão entre os mais influentes da América Latina. E isso não sou eu quem está dizendo. É o ranking de 2021 da Ed Scientific Index, que mencionou em sua lista 120 professores da Universidade, que ficou na 15ª posição latina e 11ª no Brasil professores de várias áreas ganharam espaço de destaque na lista, inclusive nossa vice-reitora Graciela Bolzon de Muniz. Entre eles, quem ficou em primeiro lugar foi Carlos Ricardo Socol, do Departamento de Engenharia e o Processo O ranking leva em conta o desempenho científico e valor da produção dos pesquisadores. Para a classificação das instituições, são consideradas também as pontuações e citações da plataforma Google Scholar. Falando em ciência, na semana passada, a universidade organizou uma coletiva de imprensa para oficializar o início dos estudos das vacinas contra a Covid-19 em Toledo, cidade onde a federal mantém um curso de medicina. O estudo é uma parceria entre a farmacêutica Pfizer, a UFPL, o Plano Nacional de Imunizações e o Hospital Gaúcho Moinhos de Vento. A intenção é imunizar toda a população acima de 12 anos com a vacina, para realizar um estudo de caso. Os resultados ainda não têm previsão de entrega, mas representam dados importantes para o conhecimento sobre o vírus. De volta a Curitiba tem uma história boa que também envolve saúde e que merece ser contada. Em 2013, em meio à guerra na Síria, Mohamed Feras, junto com duas irmãs, deixou a cidade de Damasco, rumo ao Brasil. Depois de revalidar o diploma de médico e aprender português, Mohamed procurou o HC da UFR para continuar os estudos. E depois de anos, e com o apoio de professores que encontrou na universidade, veio a conquista. Hoje, Muhammad é mestre em clínica cirúrgica. E ele não quer parar por aí. Seus planos para o futuro são escrever uma autobiografia contando a sua história. Acompanhe mais detalhes desse relato emocionante no nosso portal. Mas antes que o livro do Muhammad saia, vocês sabem outros bons contadores de história? Não, eu não estou falando de livros, apesar de ser um bom chute. Estou falando do cinema. E não é qualquer um, é o cinema uruguai. Nas últimas décadas, entre filmes censurados pela ditadura e a história sobre o cotidiano, nosso vizinho mais ao sul produziu diversas peças cinematográficas dignas de destaque. E tem um episódio fresquinho do Universini falando sobre eles te esperando no nosso canal. Com esse tempinho bem curitibano, nada combina mais do que uma pipoca e um cinema em casa. Então ao invés de ficar escolhendo filmes nos catálogos infinitos do streaming,